Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, vamos continuar aqui com a nossa excursão aqui nesse planeta bizarro. Vamos ver o que a gente encontra. Eu fiz alguma coisa. É, para isso a gente vai ter que tomar bastante cuidado para esse tipo de emboscada não acontecer. Vamos vir para esse lado aqui. Tá, tem uma saída ali, eu vou pelo outro lado. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. achou, munição, mais um cara vestindo trás traje morto, pelo visto muitas pessoas já vieram para cá, não só o Gordon Freeman, nós também viemos e algumas outras pessoas, só que elas não tiveram tanta sorte. A gente não passa. A gente tem vários caminhos aqui. Vou vir por esse aqui primeiro. Vamos ver se aquela água ali cura a gente também. Cura. Beleza. Não, não quero plantar nessa água não. Tá, o jogo deu uma travada aqui. Não sei o que aconteceu. Essa aqui não se mexe. Ah, dá para subir nela mesmo assim. Beleza. Esse planeta aqui é realmente bizarro, cara. Nossa. Vamos só esperar ela subir. Ah, pera, acho que abriu alguma coisa ali. Vamos ver, vamos ver. É um caminho sem saída Então vamos lá Acho que é pra cá agora Será? Ah, isso aqui eu conheço Só que eu tenho que subir aonde a gente tem que pular Eu acho beleza. Nossa vida está em cem por cento. Vamos prosseguir. Ali, hein? Ih, mas isso aqui dá com defeito. Sei. Não, não tá não. Mais ou menos. Tá ah, com um pouco de defeito sim, eu acho. Ué, eu já tive aqui. Estranho. Será que é para cá? Tá, pra cá eu acho que eu ainda não vi É, julgar pelo loading é pra cá. Tem uma arma aqui. Pelo menos. Dois cientistas, talvez, que chegaram até aqui. Isso não tá com uma cara muito boa, não. Botão aqui. Um gerador. Mais um cara morto ali. Vamos ver. Parece que eles estão estudando essa pedrinha aqui. Tá vendo? Essa, esse tipo de. Nossa, cara. Eu abri por abrir mesmo. Apertando E nas coisas aqui. Ih, ainda fecha. Legal, legal. Acho que eles estão te dando esse tipo de, de pedra aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar. O pior é que a gente nem sabe o que está fazendo, mas a gente está fazendo. Botar na marquinha vermelha, opa. Aí vamos com o outro. Vamos lá, beleza. Que era que se esperar. Ah, aquele bichinho voador. Nossa. Será que a gente tem que apertar alguma coisa aqui? Não, acho que não. Foi dali que a gente veio, se eu não me engano. E agora tá? Eu consigo passar, consigo abrir uma passagem aqui. Será que é essa pedra que abre os portais? arma que é muito boa, velho. É um tiro bem dado e acabou. Essa metralhadora aqui, ela é boa pra perto, cara. Pra longe, ela não é nem um pouco precisa. Um portal aqui. Cabun mo hori. We can't keep the portal over much longer. Tá, entrei. I've got some bad news. The power reserves were just enough to open the field for your trip to the border world. If we plan on keeping the teleporter open long enough to calculate a safe exit point and allow time for everyone to go through, someone will have to go to the lower level and retrieve another power cell. A few of our colleagues went down there a while ago, but we haven't heard from them since. I can only fear for the worst. I hate to keep putting you in this position, but you must realize that if someone doesn't go down there, then none of us will get out of here alive. Tá, a gente vai lá, galera. Eu tinha até esquecido, velho, para que eu entrei naquele planeta? Era justamente para ligar aquela máquina ali. E eu tinha esquecido completamente disso. Eu acabei ligando sem nem saber o que estava fazendo. Power were to tá, eu vou ter que achar uma célula de bateria carregada, né? Para colocar talvez algum gerador, não, não... enfim. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.